tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer saber sobre ligações metálicas? Mas não tem a mínima ideia do que é? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar o que é uma ligação metálica e vou fazer um exercício para você compreender melhor. Ligação metálica é a ligação que ocorre entre metais elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmico e elétrico. Para tanto, os met alguns metais, eles perdem elétrons na sua última camada, os chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. Então os cátions são os elementos que perdem elétrons e os ânions são os elementos que ganham elétrons. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica, eles formam uma nuvem eletrônica Chamado também de mar de elétrons. Eles produzem uma força fazendo com que os átomos dos metais permaneçam unidos. Então, eu vou te mostrar o que é uma ligação metálica através de um exercício. O exercício fala o seguinte. Assinale a alternativa que só apresenta substâncias formadas por ligações metálicas. Ligações metálicas são formadas por metais. Então, a letra A. O ouro, a platina e o zinco são metais. Já o nitrogênio, ele é ametal, então a gente pode descartar a letra A, que ele é ametal. Na letra B, o alumínio, a prata e o ouro são metais, já o carbono o grafita é ametal. Então a gente pode descartar a letra B também. Na letra C, o ouro e o zinco são metais. Já o oxigênio e o fósforo são a metais. Então a gente vai poder descartar a letra C também. A letra D. A prata, o alumínio, o cobre o ouro são metais. Então por enquanto é a letra D. A letra E. O enxofre é a metal. O cloreto de sódio ele, é, ele faz ligação iônica. Já o hexafluoreto de enxofre, todos os dois, tanto o flúor quanto o enxofre, são ametais. E o cobre é metal, então a gente pode descartar a letra E também. E aqui eles fazem ligação iônica. Então a resposta correta vai ser a letra D. Por que a letra D? Porque todos os elementos que estão ali, eles, eles são metais, então eles vão fazer ligação metálica. Por isso que a resposta correta é a letra D.